que a mentora da casa, Joana de Ângeles, reserva a eles. E mais, uma forma de demonstrarem admiração e respeito por esse espírito venerando, autor da oração, amor de Clara de Assis, amor de todos nós. Que eu leve a fé, onde eu, eu que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver temas que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais, consolar. you Procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.